Amen. todos bem-vindo para essa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, todos bem-vindos. Eu sou Isidora Basílio. Eu sou Ivanildo Basílio. Estamos aqui para rezar o Santo Terço na intenção dos namorados. Vamos já celebrar essa tão graça, essa tão grande graça de Deus podermos rezar unidos o Santo Terço. É, gostaria que vocês já começassem a partilhar esse vídeo, já partilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que juntos possamos rezar em todas as intenções dos namorados e das famílias. Gostaria de convidar aqui alguns casais, né, nós estaremos rezando todos juntos com algumas intenções, para assim bem apresentá-los. Então nós vamos rezar esse terço com grande, com grande amor e uma grande devoção. Queria que, então, antes de nós começarmos a rezar esse santo terço, que a gente possa chamar aqui um vídeo, que a gente possa assistir um vídeo para entender um pouco melhor sobre esse terço. Apresentamos neste vídeo uma catequese com o padre doutor José Eduardo sobre as indulgências. De acordo com o cacismo da Igreja Católica, as indulgências são a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Quer dizer, quando a gente se confessa, a gente pede perdão a Deus e Deus apaga a culpa. No entanto, ficam algumas penas temporais que precisam ser remidas e as indulgências servem para essa finalidade, servem para apagar essas penas temporais. Como assim? Além de sermos perdoados depois da confissão, ainda nos resta alguma pena? Sim, resta alguma pena porque o pecado tem duas dimensões, a culpa e a pena. A culpa e a pena funcionam mais ou menos assim, digamos que você tenha roubado alguma coisa de alguém. Então você precisa pedir perdão por ter roubado, então você vai até a pessoa e diz, olha, me perdoa porque eu roubei o teu carro. Ela diz, ok, eu te perdoo, mas... Eu quero meu carro de volta. Ou seja, a pena é aquele tipo de expiação, de reparação, que nós devemos realizar por causa dos nossos pecados. Então, além da culpa que é perdoada, nós também precisamos que seja perdoada a pena. Caso não fossem remidas ainda nessa vida, como seria reparada essas penas? De acordo com o doutrina da Igreja, as penas temporais são remidas no purgatório. Ou seja, a gente se confessa, o Padre nos absolve da culpa do nosso pecado e da pena eterna. A pena eterna que nós deveríamos pagar no inferno, se fôssemos condenados. Mas, além da pena eterna, existem as penas temporais. E essas podem ser reparadas no purgatório. Então, se nós não conseguimos reparar todas as penas temporais pelos nossos pecados ainda nessa vida... Nós deveremos repará-las no purgatório. Então é por isso que podemos oferecer as indulgências pelas almas do purgatório? Exatamente. Ou seja, nós, quando ganhamos uma indulgência, podemos oferecê-la pelas almas do purgatório. Mas isso não acontece de modo automático. E sim, como diz a igreja, a modo de sufrágio. O que significa o sufrágio? É mais ou menos assim: você entrega a Deus. Aquela indulgência, você diz a Deus, olha, eu quero que essa indulgência seja aplicada por essa alma e ele, se for da sua vontade, aplica essa indulgência àquela alma específica ou a alguma alma do purgatório, se nós oferecemos de maneira geral. Não existem automatismos, tudo depende da vontade de Deus. Quer dizer que com apenas uma indulgência, nós conseguiremos apagar todas as penas que nos levariam para o purgatório? Depende. Existem dois tipos de indulgência. Existe a chamada indulgência parcial, que apaga apenas uma parte das nossas culpas temporais, das nossas penas temporais, quero dizer, e existe também a indulgência plenária, e essa apaga totalmente as penas temporais que nós devemos pelos nossos pecados, e se uma indulgência plenária for aplicada por Deus a uma, a uma alma específica, pode liberá-la é, instantaneamente do purgatório. Como fazemos para ganhar uma indulgência? A igreja requer três condições para recebermos uma indulgência. A primeira é a confissão sacramental. Mas não basta a pessoa se confessar, no sentido de que nós precisamos nos confessar e, além disso, não podemos ter nenhum tipo de afeto ao pecado. Ou seja, não é tão fácil assim ganhar uma indulgência. A gente precisa estar muito arrependido, ter o coração muito limpo de qualquer desejo de pecado. Nós devemos ter uma aversão total ao pecado e então podemos ganhar uma indulgência. Em segundo lugar, a comunhão eucarística. Ou seja, nós devemos receber uma vez a comunhão para cada indulgência que queremos receber. Agora, é importante salientar que com uma única confissão, a gente pode receber muitas indulgências, indulgências plenárias, eu quero dizer, mas para receber uma indulgência plenária, eu tenho que comungar uma vez, ou seja, para cada confissão, muitas indulgências, mas para cada comunhão, apenas uma indulgência plenária. E além disso, nós precisamos rezar alguma oração nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco ou seja, um Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer oração da nossa escolha, e assim podemos ganhar uma indulgência. Estamos de volta, e agora sim vamos convidar os casais que irão participar conosco. Gostaríamos de convidar a Beatriz e o Gustavo para estar conosco. Boa noite, eu sou a Beatriz. Oi. Boa noite, pessoal, eu sou o Gustavo. É... A gente vai começar o terço, primeiro a gente se apresenta, né? Sim, nós vamos aqui chamar os outros casais, e aí tá. eles vão estar conosco e a gente começa, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. Gostaria de chamar aqui a Carol e o João. Olá, boa noite, eu sou a Carol. Boa noite, pessoal, eu sou o João. Sejam Estamos muito felizes com o convite, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês por terem aceito. Gostaríamos de convidar a Natália e o Tadeu. Olá, boa noite. Olá tudo, tudo, a todos. Eu sou a Natália. Boa Olá, boa noite, sou o Tadeu. Essa é, claro. é a Clara, Clarinha. que não dormiu e vai rezar aqui com a gente. <risos> a Sagrada Família, né? Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Noite. Né? Então, é com muita alegria, depois dessa explicação, bela explicação do Padre José Eduardo, sobre a indulgência plenária, onde a gente consegue também obter através do Santo Terço, é um dos pontos para se conseguir. Nós vamos iniciar esse, esse Terço, esse Santo Terço, em intenção dos namorados, dos casais. Então, nós iniciamos agora, né, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Divino Jesus, nós oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplamos o mistério da vossa redenção. concedendo nos por intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo aos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso parvo, pelos nossos vigários, pelas intenções das famílias, pelos doentes, pelos agonizantes, pela santificação do clero, por todos aqueles que pediram as nossas orações e pelo Brasil. Agora nós vamos rezar um creio em Deus Pai e um Pai Nosso, e três Ave Marias em intenção da Santíssima Trindade. Creio, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, terra.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 de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai nosso e três Ave Marias em honra e glória à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai, Levai as almas todas para Deus. o céu. E socorrei, socorrei principalmente as que, que mais precisarem. Da vossa infinita, vossa infinita misericórdia. misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a Vós. São José. Rogai por nós. Santo Antônio. Rogai por nós. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. E para contemplar o primeiro mistério doloroso, que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, nós queremos convidar aqui a Beatriz e o Gustavo. Oi, boa noite. É, então, nesse primeiro mistério, a gente queria falar um pouco sobre o nosso tempo de espera até começarmos a namorar. É, eu tenho 22 anos e durante um tempo da minha adolescência eu participei do grupo dos Jovens Sarados, né? Eu sou aqui de Osasco e, e durante esse tempo eu passei por um processo de discernimento, né? Teve um momento da minha vida que eu pensei em virar religiosa e aí eu fui rezando e discernindo e vi que não era. E aí eu perguntei pra Deus o que ele queria de mim, né? e eu percebi que eu realmente tinha essa vocação ao matrimônio e aí quando eu decidi né a minha vocação é entendi o que Deus queria para mim eu comecei a rezar não para que eu somente encontrasse alguém bom mas para que eu fosse alguém boa né para o meu futuro esposo e aí eu passei um período é aumentando mesmo, sabe, a minha intimidade com Deus, a minha vida interior, é, buscando as virtudes, buscando me formar para ser alguém melhor. E, e aí esse foi o meu processo de espera, né? Foi rezando para que Deus me fizesse alguém melhor, para que eu pudesse ser boa, né? É, tá dentro do que a Bia falou, é, tem um escritor que eu gosto muito que falava Vamos que... Lá. É, Deus se alegra mais com um homem aos pedaços que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que entrega só um pedaço. Né? Então, o tempo de espera serve para isso, né? Para a gente conseguir se entregar por inteiro para Deus, porque é só entregando-se por inteiro para Deus que você vai conseguir se entregar para o outro, né? Para chegar na beleza que é o matrimônio é, e passar por esse caminho de espera. É, é um momento de grande aprendizado e entrega a Deus para você conseguir se entregar plenamente é, para outra pessoa e conseguir gerar vida e educar essa vida lá na frente. Né? Sim, então quando eu e o Gustavo a gente se encontrou, é, os nossos propósitos eram os mesmos, é, os nossos sonhos eram os mesmos, as nossas intenções... É, as principais, né, as principais intenções, é, os principais propósitos, os valores inegociáveis, é, eram os mesmos. Então, a gente viu que era isso, né, e graças a Deus a gente é muito feliz no nosso namoro, caminha já pensando no matrimônio, é, na formação de uma família, né, que o mundo carece hoje em dia de uma família cristã, então é isso e aí nesse primeiro mistério a gente a intenção é pelos casais de namorados né é, rezamos para que os casais de namorados saibam viver esse tempo com sabedoria para conhecer o outro com respeito não se deixando seduzir pelas condições e inverdades impostas pela sociedade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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem bom Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas, almas todas para o céu e socorrei, socorrei principalmente as que, as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Parabéns, Beatriz e Gustavo, que lindo, que bom que nós tenhamos jovens assim, buscando a santidade juntos, viu? Um exemplo, que muitos jovens possam seguir o um namoro assim, vocês estão de parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Vai deixando aí a sua intenção, vai colocando a sua intenção, vai partilhando esse momento, para que nós possamos rezar junto na sua intenção, seja ela qual for, né? Para que a gente juntos possamos estar aqui reunidos no um Santo Terço, Família que reza unida permanece unida, e família que começa unida vai permanecer unida, assim como a Beatriz e Gustavo. E para este segundo mistério, nós queremos convidar aqui a Carol e o João. A paz de Jesus e o amor de Maria. A paz, a paz. Neste segundo mistério que nós vamos rezar junto com vocês, a gente também queria partilhar um pouco da nossa história. E do nosso caminho né do namoro até o noivado e essa decisão, essa decisão da gente que a gente tomou né para iniciar essa nova vida juntos e o nosso caminho para o namoro foi um é, o caminho para o noivado na verdade foi um caminho muito rápido é, a gente namorou durante um ano mas a gente tinha já uma certeza no coração de também formar uma família de de estarmos firmes em Deus e de crescermos juntos e, e nós já tínhamos um propósito que era muito é, era muito claro para nós dois desde o início do namoro e a gente buscou viver esse propósito conforme aquilo que Deus aquilo que Deus queria para nós e aí depois de um ano de namoro o Júnior me pediu em casamento e aí nós estamos vivendo agora uma nova etapa da nossa vida, que é esse tempo de noivado, que também não deixa de ser um tempo de espera, né? porque Sim. nós precisamos tanto assim, é, no tempo do namoro, quanto no tempo do noivado, esperar em Deus mesmo, viver os propósitos que Deus coloca na nossa vida, para que nós possamos viver é, um namoro cristão, um noivado cristão, buscando a santidade, buscando viver a castidade, e nós queremos sim formar uma família e ser exemplos também para outros jovens, né? Para dizer que é possível ser de Deus, é possível viver um namoro santo e incentivar também outros jovens a viverem isso e buscarem os seus sonhos de construir uma família. Aqueles jovens também que acompanham essa live e estão esperando em Deus, esperam é, os, é, algum, alguma pessoa, o seu José ou a sua Maria para poder formar uma família, nunca desista, porque o Senhor conhece nosso coração, Sim. e o Senhor, através do seu amor, Ele cumpre na nossa vida aquilo que é verdadeiramente o nosso chamado. Amém? Amém. Quer acho falar? que é tudo isso mesmo que você falou, né? A espera é a essencial de tudo, né? No relacionamento, em busca, através desde o, namora... desde o namoro, até o noivado, né? Então, a gente tem gente ter a certeza, mas como você disse, né? Já tem, tinha certeza desde o começo, é, desde o distante eu conheci ela. Eu falei: meu, é, eu sempre soube que você vai ser você, você, minha esposa. Eu sempre sentia isso, e eu nunca deixei de acreditar. E, e graças a Deus, ela sonhou junto comigo, né? E estamos aí. Graças a Deus, dia 13 de novembro, nós vamos casar, né? Sim. e se Deus quiser vamos ser muito felizes, juntos Amém! E neste segundo mistério que nós vamos rezar contemplando a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a, essa intenção deste mistério pelos noivos, neste mistério pedimos pelos casais de noivos é, que já nesta etapa do relacionamento possam aprender a sonhar juntos no projeto de um matrimônio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 Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, Deus. ao Espírito Santo, como era no um princípio, princípio, agora, agora e sempre. sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, perdoai livrai-nos do, do, do fogo do inferno, do fogo. levai, levai as almas todas, todas para os céus. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa, que edificante, né? Já nesse segundo mistério, o coração da gente já se alegra. Que bonito ver vocês dois noivados. O noivado é, é uma coisa linda, né? Que era que todos os casais também pudessem passar por esse período do noivado, do namoro é. santo, que é uma alegria em Deus, né? É. Gostaria de, de cumprimentar aqui a Geralda Alves, que participa aí com nós através do Facebook, a Rosa Bonina, e aproveitar já rezar pela filha dela, a Manuela e o Jorginho também, que são namorados. Colocar na intenção do casamento do Caio, Basílio e da Paloma, que vão receber o sacramento do matrimônio em agosto, do Felipe e da Maíra também. Vá colocando aí a sua intenção, aproveite para rezar conosco nessa noite abençoado Santo Terço. Gostaria agora de é, chamar para rezar esse terceiro mistério conosco a Natália e o Tadeu. Olá, boa noite. Boa noite. Sou Natália. Sou o Tadeu e é a Clarinha. Essa é a Clara. <risos> vai aqui rezar com a gente nessa noite, obrigada pelo, pelo convite, né, de partilhar com vocês esse dia especial aí, esse tempo, né, de dia dos namorados, é, nós somos recém-casados ainda, né, nos casamos em 2018, faz três anos, 2018. 2018, 2018. Tá certo. Nos casamos em 2018, em 20 de janeiro de 2018. É, então, aí há três anos estamos vivendo né, a vida a dois ainda nos hoje já bem mais adaptados, né, mas passamos aí nesses últimos tempos por toda a adaptação né, de viver é, de maneira concreta ali aquilo que nós esperamos e desejamos durante o tempo de namoro, né? Vivendo aí o dia a dia de maneira concreta a nossa vocação e refletindo aqui antes da gente né, partilhar com vocês, a gente né, percebe que esse tempo né, de, de matrimônio, vivendo juntos, né, como, fa como família, uma palavra que é sempre muito presente aqui na nossa vida é a questão da parceria, né? é, no dia a dia, aqui no ordinário da nossa vida né, de, de casal, de família, a gente percebe a parceria concreta de, do que é ser uma só carne, é né? que o matrimônio nos impõe a ser uma só carne, então a gente se, né, se ajuda, logo no começo do, do casamento a gente Aprende a se ajudar, né? a, a dividir as responsabilidades, não só do cuidado com a casa, mas também dividir as decisões, partilhar das decisões profissionais, é, decisões da vida toda mesmo, que a gente já havia partilhado no namoro e no noivado, mas agora de maneira muito concreta, né? nós compartilhamos a nossa vida, é, um, é uma só carne né? nesse tempo de, de casamento. E outra coisa também, né, que nós partilhamos muito e que estamos, né, vivendo nesse tempo de, né, agora como já casados, é a questão de compartilhar também as finanças do casal, né, de dividir a, as decisões, decisões profissionais. Né? profissionais. Né? e a gente viu essa parceria né se fortalecer ainda mais quando na chegada da nossa filha da Clara né que tá com dois anos é... então esse dividir responsabilidades esse ir além dos nossos limites né se aflorou muito mais né se antes eu já tentava ser né melhor na minha limitação para poder ser um contade poder ajudá-lo né poder cuidar dele com a chegada da Clara isso ainda se multiplica né é... então a gente vê essa parceria ainda muito mais forte né porque uma criança, muda né, a realidade da, da casa. É, então, tem dia que está mais cansada, ele cuida mais dela, tem as noites que são um pouco né, mais difíceis. Então, a gente percebe essa, essa parceria muito concreta né, com a chegada dos filhos. É, e é muito bonito ver isso mesmo, que a gente sai de si, né a gente é, do ar, né? a gente se doa. né Então, a gente vê essa doação muito bem, ainda <risos> aprendendo, né é, ainda na nossa né, pequenez e limitação, mas a gente vê o quanto que o, o matrimônio nos edifica a ser melhor, né? Porque eu preciso cuidar do Tadeu, né? Eu preciso que, que ele esteja bem, que ele trabalhe bem, que ele esteja bem também para cuidar da Clara e também vice-versa. Então, nas pequenas coisas aqui do dia a dia, a gente tenta um cuidar do outro, né? para crescer juntos e para edificar a nossa família. Então, é isso um pouquinho do que a gente tem é, vivido aí nessa ainda recente vida de, de casados, né? Mas com, com muita bênção de Deus já. E nesse terceiro mistério, então, dando continuidade aqui ao Santo Terço, nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Nosso Senhor, em é, intenção pelos jovens casados, apresentando os recém-casados, que consumaram o seu relacionamento de amor e tomaram a importante decisão de se unirem em matrimônio, que sejam fiéis ao compromisso assumido e em Deus superem as diferenças e desafios.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 Amém. meu Jesus, perdoai os livrares do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que benção, nossa que lindo, essa família Natália Tadeu. que Deus continue abençoando e Nossa Senhora continue à frente. Muito bonito ver esse testemunho de vocês, deixa o nosso coração muito alegre, mas o de Jesus e de Maria com certeza, com a Sagrada Família. É, queria cumprimentar aqui também quem entrou conosco, pedindo a intenção, a Jaciene, que pede oração pelo compadre José Aparecido, que está com, internado com enfermidade no seu pé. Boa noite Solange Candal, boa noite Juninho. E a Jaciene também pede por um jovem, é, o nome dela é Gleice Pereira. Ela pede que o nosso Senhor visite o coração dela. E visite também a família da Jaciene, visite todas essas pessoas, né? Ela tá pedindo aí, nesse momento, que visite a família. Então é assim, nós pedimos aqui pelas famílias, para que o Senhor Jesus visite todas as famílias. É edificante poder rezar esse terço e contemplar essas graças. É, eu acredito agora, né, nesse, antes de nós contemplarmos esse quarto terço, nós temos aqui a presença muito abençoada do sacerdote, que vai nos dar a palavra nesse dia tão abençoado desse santo terço. Seja bem-vindo, Padre Jorge. Sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Pode sua bênção, Padre. Tudo bem, o Senhor. Abençoe, tudo em paz. Acabei de celebrar a Santa Missa e para não atrapalhar aí a transmissão e essa oração tão bonita, fui surpreendido com esse convite hoje, achei por bem aqui mesmo da sacristia da Igreja Matriz, entrar ao vivo nessa transmissão, para poder deixar uma palavra e também, lógico, a, a bênção sacerdotal. né? Que bonito, né? Na véspera do Dia dos Namorados, é, se juntarem famílias e os demais irmãos e irmãs que nos acompanham para poder rezar ao vivo e pedir a Deus a sua graça para que namorados, noivos, casais, pessoas que estão em outra em outra situação de união possam se encontrar com, com a graça de Deus. Né? Eu dizia na missa que é, o movimento de oração que hoje surge na igreja de uma maneira tão diversa é um sinal de aurora do Espírito, né, para transformar muitas casas e muitos corações. E graças a Deus, aqui também posso ver essa graça que Deus está derramando por meio desta oração que está sendo feita nessa noite. Deus seja bendito né? por este santo texto, Deus seja bendito por todas as orações que são levadas aos céus e principalmente pelas famílias que hoje são tão atacadas e são tão divididas em virtude de uma cultura que preserva o egoísmo, e não leva a pessoa a uma unidade, a uma vida conjugal, a uma vida em família. Que Deus seja louvado por essa iniciativa. Que bênção, Padre! Que bom contar com a vida como sacerdote. Essa bênção é edificante, né? Aquele que pode nos dar os sacramentos e nesse, nessa questão o sacramento do matrimônio, que esses jovens possam receber essas bênçãos, é muito bom poder tê-lo aqui conosco, viu? Que, que a gente possa é, ter muitos mais terços assim, né? No dia como hoje, eu me recordo, Pablo, assim, acho que há uns sete anos atrás, o senhor fez uma noite de vigília no dia dos namorados. O senhor se recorda disso? Pois bem. Me recordo, né? Eu ganhei uma imagem, Nossa Senhora da Rosa Mística, e é, aí veio toda uma moção de oração, e a partir daqui tivemos aquela experiência daquela noite. E eu me lembro, porque há sete anos atrás, né, a cada sete anos, as datas se repetem naquele né, mesmo dia da semana, né, era o dia do coração de Jesus, e no outro dia de manhã, o dia do Imaculado Coração da Virgem. Me lembro claramente daquela vigília, das orações que foram elevadas ao céu, das pessoas que foram tocadas, daqueles que com os apóstolos cochilavam também, né? porque quando a gente reza, uma das coisas é que o nosso coração fica em paz. Né? E a gente sabe que a melhor coisa é ter um sono em paz. né? É. Antigamente eu achava que, que isso era, sei lá, um comodismo, era algo que ia contra a oração, mas não. A pessoa tem um estado de encontro tão profundo com Deus que adormece mesmo. É aquele sono gostoso, né? Mas que não seja na missa, seja só na vigília. Né? Mas eu me lembro, foi uma grande vigília de oração. Nós colhemos muitas graças daquele momento. Foi, Foi o melhor... Dia dos namorados que o Ivanildo passamos. Verdade. Os nossos filhos ainda pequenos, dormindo, lá na. Nessa... <risos> Verdade, eu lembro disso. Nossa, que bom, né? Lembrar disso. Né? São coisas boas, né? Como é Sim. bom a gente viver na oração, né? Sim. E agora, nesse quarto, esse quarto mistério, nós vamos rezar. É pelas famílias, então é uma grande bênção que o senhor possa dar a bênção aos noivos aos namorados, aqueles que querem encontrar um namorado né na verdade a procura de um namorado que assim, às vezes a gente espera uma pessoa pronta mas que aquele que está no caminho possa trazer aquele que não está porque Deus vai nos dar as coisas prontas né? com certeza que... com certeza e tomar cuidado com a projeção das nossas expectativas né? Às vezes, antes de acolher a vontade de Deus, a gente coloca as nossas expectativas na frente. E aí, as nossas expectativas, às vezes, não são as expectativas de Deus. não Então, isso é, foi muito preciosa essa palavra. Cuidado, meu irmão, quando tu rezas. Reze para que seja feita a vontade de Deus. E quando a gente tem esse mistério, esse chamado, né? Da vida em família, da união conjugal, é muito importante ter aquela premissa, né? Eu vou levar o outro para o céu. Lógico que o outro vai cooperar com o Bíblia. Mas é um protagonismo, um protagonismo da pessoa, né? Eu vou me unir e eu vou levar aquela pessoa céu, né? E nisso tem batalha, né? E aí as famílias, os casais, podem dizer claramente sobre isso. A batalha diária né? só termina quando a gente se encontra com o nosso sim. Vou deixar uma bênção, tá bom? Porque senão, Isidora, a gente vai partilhando as coisas boas de Deus e a oração vai ficando, né? vai ficando, né? Porque a gente é tem que se encontrar. Engraçado, a gente está se encontrando mais online do que presencial, né? Verdade. Deus tem que ser bem também. Né? É verdade, o então, participou um né? Às quatro horas da manhã, gente, o padre Jorge participou duas vezes às quatro horas da manhã. Uma grande bênção. Hum. Deixa eu deixar uma bênção, então. O senhor tá esteja bem. convosco. Ele está, Ele está no meio de nós. nós. Sobre todos aqueles que participam desse momento de oração, em especial aos casais, é. aos noivos, aos namorados, àqueles que estão pedindo um José, uma Maria, a Deus que desça por intercessão da Beata Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ah. Eu vou agora fazer dar uma direção espiritual ainda, por isso eu não continuo com vocês, me despeço. E nas últimas Ave Marias, eu sei que é pelo família, pelos casais, mas lá na última, né? na última Ave Maria do Rosário, Fala assim, essa é pelo Padre Jorge, tá tudo bem. E aí, com certeza, ela se multiplica em milhares no céu e Deus derrama um capital de bênçãos, tá bom? Fiquem Obrigada. com Deus, Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Amém. Tchau. Boa noite. Que bênção, né, termos o um sacerdote. E nesse quarto mistério, eu e Ivanildo, nós vamos contemplar que é o mistério do carregamento da cruz. O que não é esse carregamento do matrimônio se um carregar a cruz do outro? Carregar as alegrias carregar as dores. Eu e Ivanildo começamos a namorar com 19 anos, né? E <risos> namoramos durante oito anos. Fomos caminhando junto na nossa caminhando, crescendo na vida espiritual, rezando o terço, participando das missas, do encontro de casais com Cristo, levando os nossos filhos desde o ventre às santas missas, ao encontro de jovens e a participar do Santo Terço. Rezar o Santo Terço em família é muito gratificante. Esse quarto mistério, nós contemplamos nosso Senhor carregando a cruz até o alto do Calvário. Quando nós casamos, um ajuda, um é o sirineu do outro. Nos tornamos um só em Cristo Jesus. Nós não casamos para ser felizes, nós casamos para fazer um ao outro feliz. né, Ivani? E fazendo um ao outro feliz, nós estamos fazendo Jesus e Maria felizes. E assim juntos levar a nossa família ao céu. Esse, esse mistério a gente rezamos por intenção de todas as famílias. Pela intenção da sua família que participa nesse momento, do seu matrimônio, dos seus filhos que estão em dificuldades, daquilo que você trouxe no seu coração nesse momento. Queremos rezar por todas as famílias para que seja um berço da fé e que não perca jamais a sua missão de guardar e revelar e comunicar ao mundo o amor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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus. perdoai livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente a que mais precisare da vossa infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós. E defendei-nos no combate. São Valentim. Rogai por nós. Nós terminamos agora o quarto mistério e vamos com grande alegria contemplar o quinto mistério. E para contemplar este quinto mistério, gostaria de convidar novamente todos os casais para que estivessem aqui conosco, para que a gente pudesse partilhar esse quinto mistério. É, hoje, né, o, hoje não, mas o santo dos namorados é São Valentim. São pelo, Padre, santo Padroeiro. Santo Padroeiro, né? Dos namorados. Lá na guerra, para os meninos não serem mandados para a guerra, ele casava todos os meninos. <risos> então, ele é o protetor dos namorados. Então, que ele proteja todas as famílias, que possa interceder por cada um de nós, São Padre Pio, São José Maria Escrivá, Santa Cecília, que vocês que vão se casar, né, a Beatriz e o Gustavo, não é isso? Sejam abençoados, a Carol e o João também, que bonito ver vocês falando, né? Nós vamos contemplar esse quinto mistério e a Natália e o Tadeu também, que já é uma sagrada família, né? É que esses que estão a caminho agora, a gente vai buscando, viu Natália e Tadeu, eu que tenho filho adolescente de 15 anos, já vai se espelhando, já vai vendo os filhos neles, né? Esse quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Na morte de Jesus, estavam lá junto com Jesus, Maria, João, Maria Madalena. Então eles estavam aos pés da Santa Cruz. E nós vamos contemplar esse mistério na intenção de todos os casais que estão com situações difíceis, é, à beira de uma separação. A palavra do Senhor Jesus vai dizer em Mateus 19, que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separe que o sacramento do matrimônio é um sacramento indelével, que é a união de duas pessoas por amor a Jesus. Então vamos pedir com bastante, bastante firmeza, bastante é, graça no coração, né? com bastante força mesmo, por todos esses casais que estão passando por essa dificuldade, uma dificuldade de separação, seja ela por financeira, por traição, seja ela qual for o motivo, que o Senhor Jesus possa dar a graça de restaurar esta família, para que as, as pessoas possam ver assim como estão vendo aqui cada um de nós, rezando o terço junto, possam dar testemunho rezando o santo terço juntos, que possam ter as suas famílias restauradas como não sofrem os filhos quando têm os pais separados. Então que a gente possa rezar esse quinto mistério. Vamos compartilhar. Eu o Ivanildo vamos rezar e aí cada um vai respondendo. A Natália o Tadeu responde, a uma ave Maria, a Beatriz e Gustavo e a Carol e o João. E assim sucessivamente. Então, contemplamos o quinto mistério. Nesse quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo. E pedimos a intercessão da Sagrada Família por todos os lares que se encontram em crise e pelos casais que estão em vias de separação, que trazem como consequência o sofrimento das crianças, aquilo que eu falava, dos jovens, dos adultos, e que se desdobra em tantos problemas e frustrações. Antes de rezar, quero cumprimentar também aqui a Patrícia Souza, que pede pela família, por todos os casais, que Deus abençoe esta dádiva, que é ter uma família. A Jaciene pede oração pela amiga Soraya, e por todas as suas intenções. Está grávida, Soraya está grávida, e ela realizou o sonho de ser mãe. Tanto ela esperava Nossa Senhora Passou à frente e intercedeu junto ao teu filho Jesus Por ela, obrigada Mãe Santíssima por esse milagre Nossa Jacena, e Deus seja louvado viu E que a Nossa Senhora também visite a sua família Sua filha Yasmin Vamos lá iniciar? Pai nosso nós, que estás nos céus, céus santificado, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, reino Seja feita a, a vossa vontade Assim na terra como no céu, céu.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 Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria você, Mãe de Deus, rogai por, por nós, nós pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa morte. morte, morte. É. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, Deus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 E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por, por nós. São Padre Pio de Pietra rogai por nós. Vamos agora fazer os agradecimentos, né? Agradecer a Nossa Senhora por essa noite abençoada. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os aguardar, saudamos com a salve, rainha. Salve, minha rainha, mãe da misericórdia. E nos de esperança, e Deus, Deus, nossa, salva. nossa salva a vós, para damos e cuidados, a vós suspirando, chorando neste vale e após a, a advogada nossa, esses vos vossos olhos e misericordiosos a nós ouvem, e depois deste desterro, mostrar nos Jesus, bendito o fruto dos vossos ventre, clemente, Ó piedosa, é ó doce Virgem Maria. O lugar por nós, Santa Mãe de o o gaipo, é Deus, Deus, Deus, para que seja que te ajude a de Cristo. Amém. Nossa, com grande alegria nós vamos encerrar esse santo terço, agradecendo a presença da Natália, do Tadeu e da Clara, né? É, é Clara? É. Da Clara. Da Carol e do João, da Beatriz e do Gustavo. É, que lindo o exemplo de vocês, que nós possamos permanecer sempre unidos em oração. O nome de vocês vai estar aqui diante de Nossa Senhora, aos pés dela, e Evonildo, temos o comprometimento de rezar por vocês, agora, tá, sempre. Agradecer a Rádio Católica de Osasco, participem, são 24 horas de oração, são 24 horas intercedendo e pedindo, quantas pessoas na madrugada não precisam dessas orações? Participe, divulguem a Rádio Católica de Osasco, Agradecer a Meira, ao Rafael, a todos aqueles que trabalham para essa divulgação, para que a palavra do Senhor possa ser louvada. Que nós tenhamos uma santa e abençoada noite. Obrigado a todos aqueles que participaram conosco. Nós encerramos esse Santo Terço pelas indulgências plenárias, para alcançar a indulgência plenária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz dia dos namorados. Obrigada. Obrigada Nós somos a Rádio Católica de Osasco A rádio online da Diocese de Osasco Nosso slogan é Semear o Evangelho e crescer na unidade A ARCO, como chamamos carinhosamente, nasceu da vontade de nosso bispo Dom João Bosco de criar uma emissora de rádio para espalhar aos quatro cantos de nossa diocese as formações e informações de nossa igreja particular. A bênção de instalação e inauguração foi dada pelo próprio prelado em 18 de agosto de 2018 e o lançamento oficial foi feito no dia seguinte no Convocação, principal evento vocacional da diocese. A rádio funciona 24 horas por dia, sendo transmitida em nosso site radiocatolicadeosasco.com.br, em nosso aplicativo e no aplicativo Diocese de Osasco. Os programas ao vivo, além de serem exibidos nas plataformas citadas, também são transmitidos com vídeo nas páginas do Facebook, da Rádio e da Diocese. O nosso estúdio fica localizado no décimo andar da Torre da Catedral de Santo Antônio, na cidade de Osasco, e conta com 30 metros quadrados, cujo espaço pode ser dividido em vários ambientes cenográficos. Sagrade conta com programetes orgânicos voltados à oração, todos criados e produzidos por nossa equipe de comunicação e gravados em nosso estúdio. Terços da Misericórdia e Mariano, ofício a Imaculada Conceição, Ângelos e especialmente nesse tempo o Redina Cieli e a voz do pastor com Dom João Bosco. Próximo domingo estaremos celebrando a festa de Pentecostes e então estamos terminando esse período que nós chamamos de tempo pascal as atrações ao vivo são os programas Deus no Comando com padres diocesanos meu irmão, minha irmã em Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo vem e segue-me com o padre Rodrigo Rodrigues e hoje Nada melhor do que tratarmos sobre família. Família é a base. Hora da misericórdia com os diáconos transitórios e as irmãs missionárias de Jesus Sacerdote. Pela vossa paixão. Tente a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Revista Rádio Católica com Rafael Henrique e Érica Gonçalves. Vendo quatro dias que eu não como, hoje faço três dias sem se alimentar. A Jéssica aqui, acho que tem uma foto aqui, ela alimentando um morador. Ele não gostava de sair do chão. E aí eu falei pro, pro meu pai, pro meu primo, eu falei assim, eu tô vendo uma perna ali bem no fundo. Eu abri a marmita, falei assim, o senhor tá com fome? Ele falou, muita, eu só não tenho força pra comer. E ali eu ajoelhei, fui alimentando ele, dando refrigerante. E quando eu tava terminando de dar o marmitex pra ele, ele já conseguiu pegar na minha mão. E a lágrima escorreu e ele falou assim, muito obrigado, eu achei que eu nunca mais fosse comer. Que eu fosse morrer aqui mesmo. E não deixe de sonhar com Silmara Leôncio, pedagoga e pós-graduada em counseling. Nós podemos encontrar coragem em Deus para fazer a coisa certa. Ele nos ajuda a enxergar a situação com uma clareza maior. Em dias de missa a nível diocesano, nossa equipe faz a cobertura e transmissão em loco da Eucaristia. Em tempos de isolamento social, nós adaptamos a forma como transmitimos, sem perder a essência e a qualidade de cada programa. Que nós possamos zelar e cuidar sempre dessa mãe, né? que cuida também de cada um de nós, né, me perdoe porque eu, é muito fácil me emocionar com Nossa Senhora, né, tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora e, e, e sei que ela também tem esse carinho grande por mim, não é fácil, é, falar de Maria para mim sempre é uma alegria, né, quando a, a Miriam me chamou essa semana para estar aqui, eu falei, nossa, que lindo, vamos fazer uma homenagem para Nossa Senhora, e ela falou, sim, vamos fazer uma homenagem para Nossa Senhora, então foi muito bom estar tá aqui, né. Esta é a Rádio Católica de Osasco, uma rádio preocupada em transmitir a alegria de ser católico, ajudar o cristão em seu crescimento espiritual e mostrar a riqueza das nove regiões pastorais de nossa diocese. Tudo isso sem abrir mão da qualidade de som e imagem na produção e exibição de suas atrações. Rádio Católica de Osasco. Semear o Evangelho e crescer na unidade.